Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Guilherme Praça do time de história do Descomplica e no episódio de hoje do Quer Que Desenhe, vamos falar sobre aristocracia e oligarquia. Lembrando que o mapa completo, bem desenhadinho, com toda a explicação, está disponível para download no link da descrição. Vamos começar? Agora, vamos falar sobre uma das maiores dúvidas dos alunos, depois de tantas perguntas, afinal, qual é a diferença entre aristocracia e oligarquia, professor? Antes de tudo, vale destacar que muitos autores estudaram esses conceitos e às vezes apresentam definições contemporâneas distintas sobre aristocracia e oligarquia. Para a gente começar a destrinchar esses dois conceitos e compreender o que é cada um deles, vamos começar, na verdade, pelas semelhanças, ok? Ora, as palavras oligarquia e aristocracia possuem origem grega e foram estudadas por muitos filósofos, dentre eles Aristóteles e Platão. Assim, podemos interpretar a palavra aristocracia em sua origem grega como o governo dos melhores, pois Aristos seria excelente, melhor e kratos seria algo como regra, poder, comando. Já a oligarquia podemos entender como o governo de poucos. Assim, em ambos os casos podemos notar a escolha de um governo com poucas pessoas no poder, opondo-se, portanto, à ideia de um governo de muitos ou do povo. No caso de aristocracia, podemos contrapor, inclusive, a noção de caquistocracia, que é um conceito formulado na Idade Moderna e significa algo como o governo dos piores. Bom, visto isso, vale a pena lembrar que outras formas de governo também foram definidas na antiguidade grega, através de termos bem específicos como a nossa conhecida democracia que seria o governo do povo a autocracia como o governo por si próprio e por aí vai mas por enquanto vamos focar aqui em compreender as ideias de aristocracia e oligarquia ok então já sabemos que a aristocracia seria o governo dos melhores mas quem seriam esses melhores como isso se demonstrou na prática como vimos o termo era muito utilizado na Grécia Antiga e encontramos referências dele principalmente em Platão e Aristóteles. Portanto, a ideia de um governo dos melhores seria o comando nas mãos dos mais qualificados moralmente, daqueles que provassem suas capacidades e seus conhecimentos. Assim, esses seriam aptos para a liderança e para compreender os interesses da maioria. Como na aristocracia o governante deveria ser escolhido pelas suas capacidades e habilidades, na antiguidade, portanto, nunca haveria a hereditariedade ou a monarquia como forma aristocrática, pois o filho poderia não herdar as qualidades paternas. Apesar dessa visão grega, o conceito de aristocracia mudou com o tempo. Ao longo da idade moderna, a aristocracia passou a ser representada por uma classe privilegiada, por isso que atualmente nós ainda associamos a palavra aristocracia a nobreza e a monarquia, onde não há de fato uma comprovação das habilidades do líder e a transferência do poder, ocorre de forma hereditária. Sobre essa questão das qualidades do governante, como durante a Idade Moderna muitos autores defenderam a formação do absolutismo monárquico através do direito divino, podemos entender nessa época a aristocracia ainda como o um governo dos melhores, mas escolhidos pelos seus pares e por Deus e não pelos homens considerados comuns. No Brasil, um caso de governo aristocrático foi o período imperial com a transição do poder de Dom Pedro I para Dom Pedro II. Nesse período, também falamos muito de uma aristocracia rural, formada por latifundiários que receberam títulos de nobreza e que atuavam constantemente nas decisões políticas. Já quanto à definição de oligarquia, apesar de atualmente ser muito próxima ao conceito de aristocracia, possui algumas diferenças. Na antiguidade, a oligarquia foi entendida como governo de poucos, mas estudada por Aristóteles como uma Corrupção da própria aristocracia. Ao invés de um governo dos melhores, seria um governo dos mais ricos, que utilizariam um o poder para garantir os interesses de seus próprios grupos. No entanto, atualmente, nem sempre a oligarquia está relacionada à riqueza. Durante a Idade Moderna, o conceito de oligarquia passou a definir o poder nas mãos de um grupo pequeno, controlando uma região, uma organização, um governo. Conceito um esse semelhante ao dado por Aristóteles, mas um pouco distante da noção de corrupção dos melhores ou do governo dos ricos. Isso porque as oligarquias podem ser observadas em diferentes momentos da história e em diversos contextos, sempre formadas por elites que podem ser políticas, econômicas ou até religiosas, mantendo o poder muitas vezes com violência, fraudes ou até com clientelismos. Logo, a oligarquia não precisa ser necessariamente econômica. É muito comum, por exemplo, que oligarquias sejam compostas por militares, políticos, religiosos, empresários ou até mesmo nobres e latifundiários. Logo, muitas vezes essas oligarquias relacionam-se até mesmo com as aristocracias, as autocracias, as plutocracias e em alguns casos até com as democracias. No Brasil, por exemplo, conhecemos a primeira república do início do século XX por suas características oligárquicas. Apesar do Brasil ter experimentado, em tese, uma democracia com eleições diretas para o governo, a chamada República do Café com Leite representou uma manutenção da elite cafeicultura no poder durante anos. Elite essa que utilizou o próprio poder, o apoio das oligarquias regionais e fraudes eleitorais para burlar a democracia. Logo, apesar de muitos autores afastarem esses dois conceitos, é comum entendermos atualmente que toda aristocracia é uma forma de oligarquia, pois é um governo de poucos. Mas nem toda oligarquia é uma aristocracia, pois nem sempre é formada por nobres e com poder hereditário, muito menos pelos melhores, como define a palavra, né? E aí, galera? Conseguiram entender os conceitos, as semelhanças, as diferenças? Agora é só baixar o mapa completo no link da descrição para estudar quando quiser no conforto de casa. Peraí, peraí, não me deixe ainda não. Já se inscreveram no canal? Já curtiram o vídeo? Ah, seus lindos! Toma aqui também na descrição um link para assinar o Descomplica e estudar naquele precinho bacana que a gente gosta demais. Até a próxima, galera. Valeu, tchau!